e por que não, um pequeno desafio com o 3 dc modelar uma pequena flor vou entrar com o continuar sem conta e vou eliminar este cubo que está aqui, não está aqui a fazer nada Portanto, vou tocar em editar e em seguida eliminar para o primeiro passo vamos desenhar as pétalas das flores a forma mais rápida de fazer isso é vir a adicionar e em seguida escolher a opção desenhar, fazer com o dedo uma figura que nos pareça uma pérola, e uma flor. Se está como gostamos, tocamos no botão verde. Se não gostamos, tocamos em limpar e repetimos. Quando temos a forma que queremos, tocamos em Fazer, verde, o 3DC transforma este pequeno perfil numa forma tridimensional. Agora, se calhar, ter uma flor azul pode ter piada ou não, então eu posso trocar aqui a cor, tocando na opção Cor. Posso escolher uma cor do assim, seu cromático ou posso usar uma cor já para efeito. Eu vou escolher aqui o branco para fazer, tipo, uma, uma ómplen Tem já as pétalas, agora vou fazer o centro da flor se calhar, a forma mais adequada para o centro da flor parte de uma esfera então eu vou tocar na esfera mas, não queremos isto tão esférico então eu vou pegar o manipulador e puxar um pouco para a frente e trocar o manipulador do movimento para a escalagem e agora eu vou simplesmente tornar a esfera mais achatada e vou também diminuir o comprimento e a largura para ficar mais pequeno e mais ao centro das minhas pétalas vou trocar a cor, por exemplo, laranjinha e vou empurrar de maneira aqui Fico no interior das pétalas posso sempre acertar os pormenores que eu quiser Agora, falta um pormenor importante, que é, neste momento, que tem duas formas separadas. As pétalas e o centro. Então, eu tenho que transformar isto num único objeto. Para fazer isso, toco nas pétalas, toco no centro, o que quer dizer que estão ambos selecionados. Venho a editar. E escolho a opção agrupar. E me vai permitir transformar os dois modelos num só tenho as pétalas feitas e vou começar a tratar do vou assim puxar para o lado as pétalas, não preciso delas aqui ao centro e para o caule se calhar a forma mais simples qual poderá ser? uma pirâmide, um prisma ou um cilindro vamos buscar um cilindro este cilindro está muito grosso para ser um caule. então eu posso vir às opções de redimensionamento no segundo ícone das ferramentas de modulação e vou tornar o caule mais fino e mais alto e agora o meu cilindro tornou-se um pequeno caule agora basta-me trocar a cor para por exemplo um verde e já começa a aparecer uma flor tenho o calo separado da flor então tenho que tirar a estação do calo tenho de tocar na flor vir à opção de movimento para poder mover a flor para o topo do cal. Está-se visualmente eu vou empurrar. E está quase. Mas a flor está assim, um bocadinho direita demais. Então eu posso fazer outra coisa que é posso inclinar a flor para que ela fique mais bem posicionada sobre o cal. Então, para isso eu vou usar a opção rodar. Toco em rodar e posso escolher por exemplo rodar na vertical e agora é só acertar a posição com o mover podemos estar sempre a andar à volta para conseguir garantir que estamos a mover e que o objeto está a ficar como nós queremos. Quase terminados, vamos agora fazer uma pequena folha. Já sabem, podemos pegar no adicionar, a seguir desenhar e posso desenhar o perfil de uma folha toco em fazer em seguida redimensiono, ponho mais pequenino e mais fininho e posicione de maneira a ficar ligado ao caule. para terminar, vamos criar aqui um pequeno monte de terra pode ser? então antes disso, eu vou tocar na folha no caule e nas pétalas e vou a editar de agrupar para transformar isto num único objeto vou tirar aqui do centro para poder fazer um pequeno monte de terra e para fazer o um monte de terra vou combinar duas formas venho a adicionar e vou combinar as seguintes formas primeiro uma esfera e depois de inserir vou posicionar um pouco mais para cima e a seguir adicionar um cubo e agora eu vou fazer com que o cubo corte a esfera para quê? Para, fazer, para ficar com uma base lisa então para isso eu vou subir o cubo até interceptar a esfera reparem que eu consigo ver que o cubo toca na esfera mas para garantir que isto fica bem eu posso tocar no redimensionar e puxar para garantir que o cubo vai cortar o máximo possível da esfera para cortar venho a editar e a seguir toco na opção subtrair. E ao fazer isso, parece que não acontece nada, mas na verdade o cubo cortou a esfera. Como é que eu sei isso? Posso apagar o, o cubo em editar, iluminar e reparem que em vez de esfera passamos a ter uma espécie de meia esfera. Agora vou colocá-lo ao centro, no chão, ou seja, puxo para baixo no eixo verde posso mudar aqui a cor, se assim para um castanho e só me falta trazer a flor para o meio então eu vou tocar uma vez na esfera para tirar a seleção vou tocar na flor e vou arrastar até ao centro certificando-me que a flor está mesmo em cima da esfera só feito um pormenor tocar também na, na terra editar, agrupar e já está temos aqui a nossa flor se temos mais flores podemos desenhar de forma diferente ou o mais simples seria vir a editar clonar e conseguimos fazer rapidamente uma cópia da primeira flor e depois mudando ficaria com um aspecto um pouco diferente